Oi pessoas, hoje é um, pouco, um vídeo um pouco diferente, não é tarde nem nada assim, mas é que eu comprei essa camiseta nas férias e na hora eu não vi, mas a estampa dela é super bugada, tá tipo um palmo aqui e aqui tá grudada quase no final da camiseta. Então eu vou tentar fazer alguma coisa pra melhorar e pra, te, pra disfarçar um pouco esse espação aqui. E eu não sei ainda. Eu vou, certo que eu vou tirar aquela gola, eu vou botar, vou fazer ela pra ficar caída. Aqui eu acho que eu vou fazer umas fendas. Aí eu vou tentar e conforme for, eu vou mostrando pra vocês por aqui. Se eu não conseguir mostrar por aqui, eu vou deixar as fotos direitinho no blog depois. Então pessoas, eu mudei de ideia, eu ia fazer ela ficar de manga curta, mas eu vou aproveitar e vou fazer uma regata daquelas bem desgastadas que a gente tá, que tá na moda e eu vou fazer assim porque daí eu posso só abrir pra, pra academia depois e daí é mais, fica mais fácil, eu vou usar mais eu acho se eu fizer regata do que se eu deixar assim de manga curta com a fenda do lado. Então eu não vou cortar aqui como eu tinha marcado, só vou abrir ali a manga e tirar aqui em cima. E vamos ver no que vai dar. Pronto, já marquei ali. Eu botei o alfinete e a dica aqui é botar o alfinete com a ponta pro lado contrário que vocês vão cortar. Eu vou cortar daqui pra lá. Então, os meus alfinetes estão com a ponta pra esse lado aqui. Senão, vocês vão se fincar e não é legal. Então, é mais fácil botar com a cabeça do alfinete do lado onde vocês vão começar a cortar. Aí, eu agora vou cortar e depois eu mostro pra vocês. Cortei... E gente, dá muito medo passar a tesoura, é a primeira vez que eu tô cortando uma blusa E aí eu cortei por fora no alfinete e ficou bem direitinho, ai que orgulho Agora eu vou cortar aqui, eu vou marcar com o alfinete aqui em cima e vou cortar aqui Pronto, marquei aqui na gola também Aqui em cima, como eu não quero que ela fique muito cavada Eu vou cortar por dentro do alfinete, eu vou cortar essa parte aqui e eu não vou fazer ela à frente e atrás do mesmo tamanho. Atrás eu vou cortar diferente. Então eu vou cortar só a frente agora e depois eu corto a parte de trás, essa parte aqui da gola. Eu vou cortar direitinho e depois eu mostro pra vocês entenderem direito o que, que eu vou fazer. Então, eu cortei a gola. Eu queria que ela ficasse assim, a parte da frente mais baixa que a de trás. E como a de trás tinha ficado um pouco desigual, eu grudei ela juntinha assim, a camisa já tá dobrada ao meio, ó. E cortei aqui, eu já arrumei, agora tá igualzinho aqui, e vou cortar agora a última manga. Aqui eu grudei, eu botei alfinete aqui pra grudar elas duas, e agora eu vou passar a tesoura bem pertinho aqui da costura. Aí, vamos ver, como é que eu tô cortando sozinho. Eu simplesmente boto um pé aqui pra segurar, puxo aqui com uma mão e com a outra eu passo a tesoura. Tô me virando, porque eu não tenho onde cortar, tô cortando no chão do quarto, então... Agora eu vou tirar a última manga e depois eu mostro pra vocês. Cortei a última manga, eu tô até com medo de abrir, mas eu acho que deu certo. Se não deu, eu vou ter que ajeitar aqui um pouquinho também. Mas aí agora eu vou tirar os alfinetes aqui e vou ver se medir direitinho pra ver se ela ficou bem certinha. Pra variar, ficou um pouquinho torto. Então agora eu grudei aqui a bola, essa aqui é a parte da frente é que eu virei a camisa do avesso. E eu grudei a gola aqui, um lado no outro, não vai focar, deixa eu ver se é botar isso pra cá. Ó, aqui. Aí eu vou cortar a parte que sobrou, ficou bem torto, ficou quase um dedo maior no lado. Então eu vou cortar e depois eu mostro pra vocês. Agora sim, ficou direitinho. Eu vou tirar os grampinhos e eu acho que tá pronta. Terminei de cortar. Eu, depois que eu cortei, eu dei uma esgaçadinha aqui na, nas laterais e aqui na gola, pra ela ficar assim dobradinha. As medidas vão estar direitinho no post do blog, tem fotos por lá também. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!